Mas ele é um médico simples, ele tá melhor do que o... Ele tá ali mais ou menos no mesmo nível do McDonald's, eu vou dar um B pra ele. Um um B, um B. Um B. Ah, ele tá no mesmo nível do McDonald's, na real, eu diria, hein? Ele tá no mesmo nível do McDonald's. Acho que ele tá legalzinho, mas tem melhores, tem melhores. Aqui a gente já começa a ver uns bons. Ele tem um chapéuzinho, já tem uma cesta, olha. Ele já tá usando os quatro braços dele de maneiras diferentes. Tá dando um aviso, tá pegando uma coisinha e já tá segurando a cesta. Esse cara aqui merece um bom Um bom B. Tá usando os quatro braços de forma eficiente. A gente tem, mano, simplesmente o cara tem a costelinha, milkshake franguinho e ainda a bomba da gasolina. S. S fácil. Esse aqui é animal. Esse aqui, mano, zica, zica, zica. Aqui a gente tem um médico melhor do que o de antes, hein? Ele tem uma mano roupinha parecida, mas ele tem um puta de um remedião irado, irado. Muito melhor que aquele comprimidão ali. Vai pra um A. Esse cara tem a galinha. Mas além da galinha, ele não tem nada muito, muito foda além da galinha. Acho que a galinha, mano, dá, dá pra um A. Dá pra um B, dá pra um B. É um B justo. É um B justo. O cara tá, mano, apresentando a fazenda de galinha e segurando uma galinha. Ok. Tem aqui o que eu achei que era o Harry Potter, mas tá só se formando. Não achei realista o fato de ele estar tá jogando o chapéu pra cima e ter um cabo indo da mão dele até o chapéu. Uh, acho que a execução não foi das melhores, vai ficar no D. O. Mano, esse aqui é irado, mano. Você vê que ele até, até o, o, o rosto dele é um pouco diferente. Tá tomando uma cervejinha Oktoberfest aqui, vai ficar ali no B. Mas bem que ele tem um chapeuzinho, mano. Chapeuzinho dele é irado, vai pro A. Tem aqui, tem aqui, a, mano, a linda com a bolsa da, da Prada, essa aqui, mano, tá de salto alto, maquiagem, essa é foda. Essa é boa pra caralho, é uma Karen Besouro, essa vai pro S, fácil. Tem aqui o Besouro do Alpha, é de azulzinho assim, legalzinho, ele tem o Maçarico que dá uma potência boa pra ele. É, ele tem um planejamento ali. Como ele tá usando os quatro braços de maneiras diferentes, eu vou dar um B pra ele. Esse aqui não tem como. Tá jogando uma bola, tá lendo um livro, tá passando um detergente em algum lugar. É um super besouro, tá de máscara. S pra caralho, S. O bombeiro, irado também, tá muito bem feito, muito bem feito. Dá pra ir um bom, mano, dá para ir um, um A. Muito bem ambientado. Esse aqui é muito simples. Ele meio faz tudo, tem um, tem um martelinho ali e vai ali pro C. Eu acho que esse aqui é um bom C. O, mano, o Smilinguido entrou aqui de penetra, ninguém entendeu o que significa isso aqui, mano. Ninguém entendeu o que tá, o que tá acontecendo nisso aqui, não faz sentido nenhum. Tem aí o cara com o, com o mecânico, que tá, mano, com vários objetos misteriosos, óleo de carro, ele tem ali um plug, tem ali um cano, tem a, tá avisando que faz o serviço, dá pra ir um B, dá pra ir um B. Cai junto com o Alpha aqui, caiu junto com o Alpha. Tem o contador que, pô, eu gosto da, do papelzinho aqui meio enrolado, Acho que ele é, ele é multitasking. Tem até um oclinhos aqui na frente, ó. Pra ele enxergar direito. Acho que merece um bom A. É um bom A. E, mano, o prefeito da cidade com a chave. Não tem jeito. Não tem jeito. S. O cara tem a chave. É o maior. É o maior deles. É isso. Ficou aí o nosso tier List de Besouros foda. Que isso? Esse robô é pique demais. Tá lá, tá lá, tá lá, beleza, beleza, vai conseguir. Uh, foi, foi, foi, foi, foi! Ele não para, ele tá indo, cada vez mais rápido, cada vez mais. Foda. Foda, foda, foda. Foda. Qual o melhor? Oito bit. Quanto mais bits mais instrumentos vão chegando. 64. e quatro. Acho que ia evoluir mais. Uh, essa foi uma das lives... you may very enjoy eita porra <risos> tá devendo, tá devendo, tá devendo pra caralho. Mano, ele tava concentrado no trampo. Ele tá devendo muito, mano. Oh. <risos> Sapos. Mano, teve uma, uma, uma sequência criminosa aqui. Dando nome aos gatos. Parece que tá provado, né? Tá. <risos> bom vídeo, bom vídeo Bro, bro, a música não deu, velho vovó. Justo. Justo. Nossa, mandou um Acabou Jéssica. Mandou um Acabou Jéssica. Essa aí, mano. Nossa. episão só uma mordidinha <risos> a cara do <da> roubado. <risos> Pô, eu só fui só fui dar uma olhada. Isso, mano? Mano, o que aconteceu? Como isso aconteceu? Mano, o que foi isso? Bro! Os caras simplesmente caindo, foda-se. Quando você nasce pra ser filho da puta. Nossa, muito cuzão. Tadinho, eles foram todos retos, mano. Ah, oh, meu Deus. Meu Deus. Esse tipo de TikTok aqui pelo menos, para de existir, né? Esse tipo de coisa acabou. Né? Chat. Acabou, né? Primeira lei de Newton. <risos> Mano, cara... Esse é um clássico. O cara simplesmente continuou. O cara continuou liso, velho. Bom pra caralho. Ele continuou. <risos> Por esse final você não esperava. Caralho. Ok, ok. Ok, nice, nice, nice. Ficou triste. Ih, lá vai. Caralho, humilhou, humilhou. Tem mais um, tem mais um. Mudou de lugar, ok, ok. Ainda não, vai mais um, mais um. Defendeu, defendeu. Ok. Achei que ia acontecer algum... Eu esperava esse final... Eu não entendi o título. Não aconteceu nada no final. Tava com a expectativa alta de que alguma coisa ia acontecer. Uh, porque tá molhado. Mano, não foi. <laughs> não não... <laughs> Por car...